O problema que eu estou pegando ligando para os alunos é que a maioria faz tudo, o cara faz a comando, faz os templates, faz a parada toda, chega na ligação, o cara desanima, ele liga 5, 6 seis... eu pergunto assim, aí, tá fazendo cold call? Ele, pô velho, eu liguei umas 5, 6 vezes, cara, mas é muito difícil, tipo assim, a galera não me atendia, ou quem me atendia desligou na minha cara e pum, desanima, entendeu? O cara, tipo assim, não faz nem 10 ligações, ele já, já, já desiste entendeu? E, e óbvio que porra, a gente sabe que essa metodologia dá certo, a gente até ensina aqui, tipo, tem que ter pelo menos ali seis ligações para tu falar com o um decisor e como que eu quebro isso sem ser, da maneira grosseira, falando assim, irmão, liga que dá certo. Eu, eu, eu acho que tem, tem algumas coisas assim, né? É, primeiro, de acordo com o mercado, eles vão ter muito mais sucesso se eles fizerem follow-up em cima do e-mail, por exemplo. Saca? Tem uma sequência de e-mails e tipo ligar para quem já abriu ou para quem clicou, tipo, usar a ligação mais para apoiar, mas tipo, teste, tá? Uhum. Eu não usaria isso é, como, como Mas mais para quebrar aquela, é. aquele mito da ligação 100% fria. É, é, depende do mercado, sabe? Tipo, porque não é bala de prata. Tem, a gente sabe que tem projetos nossos que a gente vende 100% com ligação fria. Mas se ele fizer uma ligação, se ele fizer um e-mail prévio, uma mensagem social prévia, uma interação do LinkedIn, isso vai vai ajudar ele a ter ligações menos intrusivas, que vai vai, vai tornar ele menos tímido, sabe? Então, se ele manda um e-mail, faz uma ação social antes da ligação, isso vai dar para o cara um pouco mais de tranquilidade, porque o cold, cold, cold, assim, tipo, você não está esperando a ligação e pum, eu entro na linha... Ele tende a ser um pouco mais agressivo. E para quem está começando, uhum. para quem está com vergonha, para quem não está acostumado, vai ter um pouco mais de bloqueio. Acho uhum. que esse é o primeiro ponto. O segundo é o roleplay: né? é o cara ter, tipo, ter um bom script e ensaiar esse script até ele ficar muito intuitivo. Porque o jogo é diferente. Quando você para de falar do produto e começa a perguntar para o cliente, cara, como é que você está, ouvi isso em você, ouvi sei lá o quê, ou percebi que é, ajudei uma empresa do teu segmento e o cara melhora esse discurso, como ele vai estar tá criando autoridade rápida, ele vai ter uma facilidade maior de avançar. E por último, acho que uma coisa que pode ser bem legal a gente trazer na mentoria de quinta, é a gente mostrar um pouco das estatísticas, de quantas chamadas são necessárias para ter uma conexão, sabe? você pegar o, esse mês o nosso time de pré-vendas, os caras fizeram mais de duas mil ligações, para conseguir 600 ligações conectadas, das 600 conectadas para gerar 100 ligações significativas, entendeu? Então, assim, é uma estatística difícil, não é uma estatística fácil. É, é, esse é outro ponto que, que a galera também não, não entende a diferença, entendeu? tipo assim, da é ligação e conexão, entendeu? Isso aí eu explico bastante nas primeiras calls, né? Que é, ligação, é, velho, eu liguei, ninguém atendeu, mas eu liguei, é uma ligação, entendeu? Quando o cara atende, quer uma conexão. Entendeu? Mas não, também não é atender o, tipo, alô e desligou na tua cara. Tá? Você não conectou. Conectar, quando você conversa com a criatura. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, eles têm essa dificuldade também de entender o que é ligação, o que é conexão. Entendeu? E, às vezes, tem alguns alunos que tipo ainda não estão entendendo por que, que o cara tem que ligar para agendar uma reunião. Entendeu? O que, que o, Qual é o valor de agendar uma reunião? Agora, e, e tem uma outra parada também, sabe? É, é tipo ir para academia, sabe? Quando você começa a ir pra academia, não acontece nada, né? É só desconforto, o músculo doendo e tal. Tu tá pagando, tu não sabe como é que é isso. Né? Tu não sabe como é que paga, né? Não, eu mas... não prometi pra minha mulher que eu ia cancelar esse <risos> mês. Mas aí você ia prometer pra minha mulher que tu ia fazer, pô. Não, então, eu vou cancelar e ir com ela de noite lá do lado de casa, que é outra academia. Pois é, é... mas assim como, como começar qualquer coisa no início é desconfortável, assim também é. Se você insistir, tem uma hora que vira. Por exemplo, a Ediliane, que a gente foi filmar lá em São Paulo. É, ela nunca foi vendedora, ela, ela é uma pessoa muito técnica. né? Já teve alguma experiência no comercial, mas especificamente para um, um nicho bem fechadinho. Só que ela começou a ligar em cima desse follow-up, mandava os e-mails. Quem abria, ela ligava e ela começou a ter resposta. Então, é aquela história do, do, do esforço e recompensa. Se o cara só se esforça e não vê nada mudar, puta, desanima. Agora, se, por exemplo, se, tipo, desafio os caras fala falar assim, cara, faz 10 ligações todos os dias insiste durante 10 dias. Cara, 10 ligações durante 10 dias, todos os dias, são 100 ligações. Em 100 ligações, por pior que seja o mercado dele, ele vai conseguir falar com três caras fora. E ele só precisa falar com um e Quando ele falar com o primeiro, ele vai entender que funciona. Quando ele conseguir falar com o primeiro e entender que funciona, ele começou a ter recompensa. Quando ele começar a ter recompensa, ele vai querer mais. Então, como é que é... A, a, tipo assim, por que, que eu acho que eu... Consegui perder peso porque eu me engajei na academia. Eu comecei a fazer, né? E aí, cara, teve um dia que você chegou e falou assim: Caraca, mano, tu não tem mais barriga. Tu lembra disso? É, foi de um dia pro outro. Foi de um dia pro outro. Porque, tipo assim, a gente foi filmar, porra, tu troca de roupa 20 vezes, né? A camisa pra gente filmar, a gente vai fazendo. Teve um dia que tu foi trocar de roupa e falou: Porra, irmão, esse Thiago aí é outro. Entendeu? Tu tirou a camisa e não tinha mais barriga. Foi tipo um estalo, tá ligado? Então, é a mesma e coisa. Foi aumentando. <risos> Mas é a mesma coisa, é a mesma coisa o, o cara, ele tá ligando, não funciona, não funciona, não funciona, até que um dia, pum, caramba, conectei. E, cara, estatisticamente, você tem que botar a sorte a teu favor, porque se você tentou 10, a sorte não tá no teu favor. Agora se você tentou 50, porra, você vai conseguir acidentalmente, né, na 48ª vez, falar com o CEO de uma big empresa que tá exatamente com o um problema que você resolve, se você tiver ter feito o dever de casa, feito o discurso certo, pesquisado um pouquinho sobre a empresa e conseguir se conectar, mesmo o cara não fazendo isso tudo, se ele mandar mal, mas se ele insistir, ele vai conseguir. A diferença toda é que, pô, né, fazendo mentoria, fazendo roleplay, tendo script de ligação, participando da imersão vendas B2B e tal, o cara vai ligar melhor, obviamente. E ele precisa de menos ligação para ter mais resultado. É, quanto, cara, quanto mais preparado você tá, é, é, eu, eu tava muito receoso quando a gente tava com aquele time júnior, né, pra botar pro... pro no, no, pra vendas naquela outra evento que a gente fez, né, e tipo, eu fui muito duro com eles, né, e eu fui perguntando, e aí, irmão, como é que tá? Como é que tá? Como é que tá? Os caras, não, velho, tá de boa, não, isso aqui tá tranquilo, não, isso aqui tá ótimo. Foi Por, Por que que tá tão fácil? Eu disse, ah, velho, tu treinou, a gente... Ele falou assim: é, treino duro, jogo fácil. Entendeu? Porque, tipo assim, eu fui muito pesado com eles num, num período de, de, de curto de tempo. Então, eles conseguiram aprender muito pra conseguir executar rápido. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes é melhor tu parar pra se capacitar um dia inteiro, entendeu? Do que. Do que ficar meia horinha por dia, saca? Tipo assim, isso foi até uma dúvida da. Cara, eu não lembro o nome dela, do branco, mas teve uma dúvida na, na, da, das mentorias de quinta, que o não falou assim, cara, quanto tempo do teu time você, é, você bota pro teu time treinar de vendas por dia? Eu falei assim, cara, pelo menos uma hora. Tá, mas eles estão treinando, então eles trabalham oito horas, tu bota uma hora, eles trabalham sete. É, tá bom, então aí ela fez um proporcional lá do com o time dela, falou assim, então se eles treinarem 15 minutos por dia é o suficiente. Falei, pô, velho, 15 minutos pra mim não é o suficiente pra nada. Entendeu? Não tipo, é. 15 minutos tá o suficiente. Porque ela fez o proporcional, porque eu eles trabalham menos horas, ah, entendeu? Tá. E, é, eu falei, velho, vale, é muito mais jogo tu parar que seja duas horas por semana pra esse cara estudar. E, e o resto da semana ele não estudar, mas pelo menos duas horas ah, em um então. dia, porque ele para, foca e aprende aquilo ali de uma maneira mais cara, intensa. no time de pré-vendas, além dos caras terem que estudar uma hora e ter o roleplay, o treinamento técnico de mais uma hora, eles, eles, eles estudam duas horas por dia, entendeu? Porque eles têm uma hora dedicada a ouvir ligação e anotar o que eles fizeram, o que, que tá bom, o que, que tá ruim. É, é, é, esse, é, essa audição crítica ajuda o cara a corrigir pra caramba. Porque às vezes tem vício de linguagem, às vezes tem um é uh, uh, ou que por desengaja o cara, às vezes tem uh, uma fraqueza de reação, uhum. sabe quando o cara toma um não, toma um fora, tipo ele já vai muito mais fraco para a próxima chamada, então uhum. cara eu realmente acredito que que tipo assim um período mínimo de treino para um time de vendas performar bem é algo próximo aí de uhum. uma hora e meia, duas por dia por dia ah, e... Pra ele estar tá com isso sempre quente na cabeça e eu mentorando a galera tipo fora da growth né tipo assim com as parcerias que a gente tem de pôr de mentores onde que tu acha que é o melhor lugar para esse cara aprender o início cara eu acho que tem assim o cara primeiro ele tem que ter uma base do que ele precisa executar né? ele tem que entender esse pincel entender venda consultiva entender de, tipo, de não falar do produto fazer perguntas e tal mas isso que... você explica na imersão, venda de b 2 Sim, sim. Isso tudo, isso tudo a gente vai, vai, vai abordar dentro da imersão, né? E, e mais profundamente dentro do demanda infinita. Mas eu acho que o, o a base de tudo, muita gente vê essa separação de prospecção e venda para mim é um negócio só. Porque prospecção é, eu preciso quebrar padrão, eu preciso fazer com que o meu cliente perceba que ele tem um problema, eu preciso avançar com ele dentro do meu funil para que ele finalmente se torne cliente. Se eu prospecto o cara certo, se eu bato nas dores certas. O restante é muito mais consequência, porque a ponta de demonstrar a capacidade de negociar, de fechar, é muito mais simples. Então, acho que o, o primeiro passo é ele ter essa base técnica. Depois que, só que a base técnica sozinha não vai resolver. Né? Ele vai entender do que ele tem que fazer, mas eu não sei como eu aplico, né? Eu sei o que, que é um, que que é um armlock, né? mas eu não, como é que eu aplico o armlock? Né? Eu posso ter lido 50 livros sobre armlock, se eu não tiver feito o mínimo de, ens, de treinamento, eu não vou conseguir aplicar. E aí entra o roleplay e a escutativa, né? que é um cara sendo o vendedor, outro cara sendo o, o cliente né, e sempre fazendo essa troca, essa simulação. Essa combinação que faz com que ele consiga chegar na frente do cliente com mais tranquilidade, porque ele já viu aquele cenário. Né? Eu acho que o, o vendedor ele ele tem dificuldade ou ele termina na base em dois momentos. Um é quando pega um cara chato, um cara grosso, um cara estúpido, que vai ser arrogante, que vai ser grosso. E o segundo é quando ele se depara com uma situação que ele ainda não viveu, né? Então eu fiz uma pergunta e você respondeu uma parada que eu nunca ouvi antes, né? Aí esse é o momento que o cara realmente vai tre tremer na base. Por isso que o roleplay e, e a escuta ajuda, porque você começa a ter mais contexto. E quanto mais contexto acontece contigo, quanto mais movimentos acontece contigo, mais preparado você vai estar para a próxima vez que esse negócio acontecer, né?